Óbidos lançou uma campanha promocional com o objetivo de reativar a atividade turística através da oferta de um voucher no valor de 15 euros, dirigida a quem queira visitar o Conselho de Óbidos e usufruir da oferta turística. Serão oferecidos numa primeira fase mil vouchers, válidos até 15 de julho. Os cartões têm uma validade relativamente curta, já que a Câmara Municipal entende que é neste momento que o reforço é necessário. Os visitantes que pretendem receber um voucher deverão inscrever-se na plataforma criada para o efeito no website www.obidos.pt. Aceder ao botão central, eu vou ao Óbidos, e preencher um formulário. O voucher será enviado pelo correio. A autarquia refere que esta é uma uh, medida de estímulo económico que visa aumentar a curto prazo os níveis de faturação das empresas turísticas uh, locais. E para sabermos um pouco mais sobre esta campanha promocional, junta-se agora a nós através de vídeo chamada Humberto Marques, presidente da Câmara Municipal de, de Óbidos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Podemos dizer que se trata de uma verdadeira terapia de choque para rapidamente atrair gente aí às ruas e estabelecimentos de Óbidos? Em primeiro lugar, cumprimentá-la e cumprimentar todos os telespectadores. Eu diria que não é uma medida de choque, ela é mais uma medida de reativação, digamos, do setor turístico em óbitos. Como sabemos, era um setor, é, ou é um setor, com um peso significativo na nossa economia local. Esta é mais uma medida, entre muitas outras medidas, mas que todas não serão suficientes para fazer face às quebras que vivemos no nosso território, e em particular no país, eh, de quebras que vão na ordem dos 70% a 100% eh, de forma direta no setor de turismo, do setor de turismo seja da hotelaria, restauração, ou eh, bens e serviços conexos a este setor de atividade, e que é preciso, obviamente, dar uma resposta. Mas mais do que isso, é, é uma mensagem também para os portugueses. A vida continua e, e nós vamos ter que conviver com esta realidade. E portanto, atento a esta circunstância, esta é uma oportunidade para, para ir a óbitos, mas mais do que para ir a óbitos, para ficar em óbitos. Porque a par desta, desta possibilidade do voucher de 15 euros, as pessoas têm a possibilidade de ficar em óbitos. De ficar em óbitos três noites e pagar duas, de ficar em óbitos cinco noites e pagar quatro, e portanto eu diria que esta é uma campanha uh, de oferta para uma nova realidade, pelo menos circunstancial, face à pandemia que temos, mas seguramente que por uma outra grande razão. E a outra grande razão tem a ver com a segurança do destino. Uh, nós, quando estamos a convidar os portugueses a vir a óbitos, estamos a convidar a, ir a, a vir a óbitos e a ficar em óbitos em circunstâncias muito rigorosas do ponto de vista da cadeia de transmissão. Portanto, nós Eu estamos... Respondo. Marcos, deixe-me-lhe perguntar, qualquer pessoa pode pedir este voucher? Até aos mil vouchers, qualquer pessoa pode pedir, nomeadamente as pessoas uh, do Conselho? Qualquer pessoa pode pedir. Naturalmente que o grande objetivo não é necessariamente às pessoas do Conselho, porque para essas temos medidas uh, de forma mais particular, de apoio a essas pessoas. O, o grande interesse é falarmos, digamos, e convidarmos as pessoas que precisam de tirar férias, que estão hoje em dúvida para onde é que vão passar férias, que querem ir passear, querem viver um bocadinho de desconfinamento, mas com segurança. E óbvio dizer é esse destino, é um destino que fundamentalmente a pessoa entra e sente essa segurança. De resto dizer-vos que, e aos telespectadores, que nós só vamos aceitar cerca de 817 pessoas no centro histórico ao mesmo tempo. Para isso vamos contar com um conjunto de tecnologia desde contador de, de, de pessoas que sabemos ao minuto quantas pessoas estão, que está ligado à Guarda Nacional Republicana. Portanto, a medição de temperatura de forma autónoma, as pessoas não vão ver se estão com temperatura ou passar por uma digamos, para uma, uma outra pessoa a medir a temperatura. Vão ter circuitos uh, que procuram fazer com que as pessoas não se cruzem no, umas pelas outras, portanto, por aglomerados. Os próprios estabelecimentos de ensino estão neste momento em grande maioria... Uh, os estabelecimentos comerciais, peço desculpa, estão neste momento em certificação e outros já certificados do ponto de vista do selo de garantia do turismo em Portugal, uh, com todas as medidas, e portanto serão acompanhados, e este processo é um processo monitorizado por um grupo de trabalho que temos, onde temos a Delegada de Saúde Pública, a Proteção Civil, uh, a Guarda Nacional Republicana. E portanto tem esta possibilidade de viver num ambiente de menor densidade urbana, com espaços verdes, com a possibilidade de pa fazerem passeios à volta da lagoa, com a possibilidade de fazerem desportos náuticos, de fazerem praia, de fazerem, uh, uh, digamos, um, um turismo de experiência, de conhecerem o outro lado de Óbidos que até hoje... Os portugueses, Humberto, Humberto Marques, os portugueses são também aí e terá que ser, este, sobretudo este verão, o segredo da, ou a chave da retoma também para o Conselho. Já se notou muito movimento este fim de semana? Já se nota um crescente e, e, e, portanto, quer este último fim de semana quer no decorrer desta semana. E, portanto, isto mostra duas coisas, que os portugueses, estão a confiar e estão, de facto, a, a, a cumprir com este desconfinamento, com, com regras, obviamente, e, por outro lado, que estão a escolher sítios de baixa densidade e que não querem, de facto, grandes aglomerações de pessoas. Tem a noção dos prejuízos económicos nestes meses da, da pandemia que sofreu o Conselho? são uh, uh, muitos milhões de euros de prejuízo. Basta olharmos para os 25 mil milhões de euros, uh, os 25 milhões de euros que tínhamos do ano passado e, portanto, andaremos na ordem dos uh, 3, 4 milhões de euros uh, vo... de faturação. O vosso conselho eu... foi pioneiro uh, nas feiras medievais, no Festival do Chocolate. Uh, quando é que pensam retomar este tipo de eventos? Uh, uh, nós vamos retomar, uh, logo que tenhamos condições para isso. E as condições são, uh, naturalmente, de saúde. Uh, por nós, nós retomaríamos já os eventos. Mas uh, uh, não queremos desligar a economia da, da, da saúde. Logo que tenhamos uma vacina, a medicação, que, que, que seja possível, nós vamos retomar, porque... Nós já percebemos também uma coisa, e para quem tinha dúvidas, nós já percebemos há muito tempo, mas os eventos são fundamentais para a dinamização económica uh, das de regiões, de facto. Muito obrigada, muito obrigada, uh, nesta obrigado, em Alberto. Eu é que agradeço e desejo a todos muita saúde com o cumprimento de todas as regras da Direção-Geral de Saúde. E sucesso para a vossa iniciativa. Muito obrigada, Alberto. Marte. Muito obrigada.